Tentando gravar, sobrou só hoje pra mexer? Ó, ah, Hein, bota de borracha? E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha e mais um vídeo para o canal. E o vídeo de hoje vai ser a manutenção da STX200 da Sandal. Vou estar tá dando uma revisada básica nela, mostrando o que tem de arrumar ainda, que eu vou só fazer uma prévia, né? Vou fazer a troca de óleo, lubrificação de rolamento, vou mexer na parte de chicote, instalação dela, que como vocês viram no vídeo anterior ela não funcionou. Fica com a gente aí até o final, que tem muita surpresa aí pela frente, beleza? Valeu, rapaziada! Agora eu vou começar a famosa desmontagem Vou mostrar pra vocês é, todas as coisas que eu vou estar tá mexendo nela Parte a parte é, para deixar ela rodando certinho Vou ver se eu consigo deixar ela no jeito para fazer uma trilha com ela Experimentar a bichinha para ver se vai ser tudo aquilo que o povo fala mesmo Se é boa ou se é ruim Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Vamos estar vamos tá vendo aí, tirando as próprias conclusões, né? Ao meu ver, é uma moto boa Vamos ver que, se eu tô errado, beleza? Então segue aí conferindo Cara, já comecei a desmontagem aqui vou mostrar pra vocês como que tá a motinha Já tem bastante gambiarrinha, ó Essa aqui já é a traseirinha lá, a universal da Torque Fizeram a gambiarra com câmara de ar de moto, de, de carro, acho A instalação aqui tá tudo mexida Tudo cheio de gambiarra na instalação O carburador tá com um cabo só É aquele carburador com avaco, pistonete avaco Então vou ter que tá dando uma, uma revisada geral nela aqui Se liga aí, vamos continuar aí com a, com a revisão da bicha Seguinte, agora eu vou fazer a desmontagem aqui do sistema de filtro, também do sistema de kart aqui, que é esse parafusão aqui embaixo, aqui, para remover o óleo, para ver como está o óleo velho dela. Aqui são três parafusos que segura. Aqui é o mesmo sistema do motor da Suzuki S. Filtro de óleo é o mesmo, dá para usar o mesmo da Suzuki S, só que tem que dar uma pressãozinha na moto. Essa mola aqui depois vai ter que dar uma pressãozinha nela. Não consegue, né? Olé! <risos> vai, paixão, paixão. o que eu quero risada aí, André? Fica risada aí ficar assistindo eu me lascando aqui? Ah? Hein, bota de borracha? Eu vou colocar um pedacinho dele dançando pra vocês lembrar. Bom de pesadão. Oh, oh, oh. Ah, continuando aqui. Aqui só tirar o filtro. Nossa. Chulapo de filtro. O outro dá um, um dedo menor que esse aqui. Aí por isso tem que colocar pressão na mola para conseguir chegar. Até olha. Cortar o ah, óleo. O óleo não tá tão ruim, mas vamos colocar o novo, né? Fazer a limpeza do local da tampa. Agora vamos remover o bujão do kart. Nossa, velho, colocaram o um bujão de kart 22 aqui. Bom, bastante peça desse motor aqui, ó, 22. Hein? Bastante peça desse motor aqui é, é da... da Suzuki. Agora vou fazer a remoção da vela para fazer uma limpeza. E já aproveitando, fazer uma regulagem de válvula. Ó, a vela está bem escura o colo. Então significa que fica, ela está fumando um pouquinho. Um pouquinho. Só na gravação? Tentando gravar, sobrou só hoje para mexer. retirar o carburador agora. Com certeza deve estar sujo bem ferrojadinhos os parafusos das abraçadeiras como vocês devem ter notado, deu para cortar a barba, fazer o cabelo, trocar de camiseta porque hoje já é a segunda tentativa do mexer nela e a semana foi corrida agora eu vou soltar o cabo de acelerador soltei o cabo de acelerador aqui do som agora, puxar para trás o carburador, né? até ele sair a boca do coletor, você movimenta ele girando ali, né? soltar a boca da admissão e para fora o carburador. Carburador a vácuo, sonete a vácuo, borboletinha aqui na frente. Vamos deixar ele do lado aqui que eu vou terminar de revisar o restante. Carburador eu vou deixar meio quase o final. Lembrando que essa revisão é uma revisão básica, eu não vou estar fazendo tudo o que necessita, porque na verdade, desde que eu peguei ela, eu quero só dar uma experimentada para ver como que tá. Conforme for mexendo nela, eu vou desmontar e vou fazer mais coisas. Então. Vamos deixar bem claro que não é uma restauração ou fazer ela deixar perfeita, é só para ela funcionar para mim andar nela, beleza? Então aqui removi a vela, retirei o carburador, filtro de óleo velho, já coloquei o novo aqui dentro. Se tirar ele aqui agora para mostrar aqui. Eu esqueci de gravar, já fui colocando ele. Não, filtro de óleo novo. Hum, agora eu vou fazer fechar o kart. Vou enhar a tampa aqui, limpar a vela, dar uma reguladinha na válvula, ver como que tá a regulagem da válvula Daí vou ver freio é, e a parte elétrica que era o principal problema que eu não quis pegar aquele dia O restante eu vou arrumando devagar, beleza? Galera, agradecer de coração a todo mundo já que sempre está apoiando o canal aí Agradecer a todos os inscritos que a gente já chegou a bater uma meta de 2 mil inscritos é, E para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou estar tá fazendo ele em duas partes essa primeira parte foi desmontando ela, foi fazendo essa manutenção básica. É. E devido à falta de tempo, teve essa demora para fazer o vídeo. Então eu vou fazer em duas partes, porque senão vai ficar muito demorado para de me postar ele. Que o quanto antes eu vou estar fazendo a segunda parte para terminar e andar nela. Valeu, rapaziada? Obrigado. É... E se não for inscrito no canal, se inscreva, já deixa seu like. E também acesse as nossas redes sociais, que é o arroba na trilha no Facebook e o arroba no Instagram, segue lá, direto tem foto, daqui um dia tem promoção lá no Instagram, então segue lá, fica a par de tudo que está acontecendo, beleza? Valeu pessoal, obrigado viu!